Não, pode vir uma vez para cá, porque não ah, precisa, precisa de fazer, um pouco mais rápido, fazer, ser... fazer esse... Por favor, vamos recomeçar a sessão? Eu vou ficar à esquerda do é, assim... <risos> Deixa eu ficar mais para cá, porque aí eu fico mais centrado. É. Está fazendo um barulho Falando, está faz, fazendo um barulho aí O que, que será? Não Não, é isso? Ele está achando que é, o... é específico? É o que é porque tem que ficar vermelhinho, é isso? Vermelhinho que está certo? Sendo... A impressão não diminuiu muito. Quem vai ser gravado aí? Deve sendo transmitido. A ciência, me parece. Está é, é sendo. É. Bom, essa segunda parte do nosso. Esse simpósio vai ser mais uma. Tentativa de análise prospectiva, isso é, tentar, essa é tarefa talvez impossível, é, de ver o que, é que nos espera. É, os convidados para esta, para esta parte do simpósio são o é, professor Vanderlei é, Guilherme dos Santos, aqui à minha esquerda, que é doutor em ciência política pela Universidade de Stanford foi os criadores foi participou participou do Iseb e foi um dos fundadores talvez o fundador do Instituto do Estado de Pesquisa do Rio de Janeiro que formou alguns dos nossos dos nossos expositores na primeira é, sessão hoje é professor é titular é aposentado de Teoria Política do Universidade Geral do Rio de Janeiro e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Seus estudos de Teoria Política Pensamento Político-Brasileiro e Sistemas Políticos são hoje referência no Brasil. Entre suas publicações mais recentes, podem citar-se os premiados O Cálculo do Conflito, Estabilidade e Crise na Política Brasileira, de 2003, o Horizonte do Desejo, Instabilidade, Fracasso Coletivo e inércia Social, de 2006. E, mais recentemente, A Democracia Impedida, Brasil no Século XXI. E, este ano, a Difusão Parlamentar do Sistema Partidário, Exposição do Caso, é Brasileiro. Professor Vanderlei, por favor. É o professor Vanderlei, por favor. Bem, é, uma análise prospectiva implica é, que se faça algum esforço de antecipar possíveis acontecimentos como resultado de, dos acontecimentos de agora, do presente. É, uma delas, uma das especulações, ou das tentativas de antecipação, tem, obviamente, a ver com a possibilidade não só de anunciar ou pré-anunciar modificações na área de políticas públicas, políticas sociais, políticas industriais, de toda natureza, é, como também é, a perspectiva de se, se o, o atual resultado eleitoral é, é um bom preditor do resultado eleitoral presidencial, basicamente, das próximas eleições. Né? Isso seria possível, normalmente, sim, quando se trata de uma eleição normal. Quando se trata de uma eleição crítica, obviamente, não é, é prudente, não é? antecipar resultados da próxima eleição presidencial com base no ocorrido numa eleição crítica tal como nós tivemos. E, porque normalmente as eleições críticas não querem dizer que instaram o novo normal que, que permitiria antecipar a sua repetição no futuro imediato. Não, uma, uma eleição crítica ela, ela desautoriza o normal que vinha é, ocorrendo nos, nas, nas eleições anteriores. Concordando com, creio que todos os colegas que já falaram, 2018 foi definitivamente uma eleição crítica. Não apenas porque foi, é, ganhou a eleição, um, digamos assim, do ponto de vista é, da normalidade, um outsider. Né? Não tanto por isso, mas pelo modo pelo qual essa vitória se construiu e se definiu o que a distingue um pouco, é, na minha avaliação, de 1989, em que não havia um antes para ser propriamente contrastado. Agora sim, agora nós tínhamos seis eleições anteriores, né? todas elas, é, as últimas quatro, normais, por assim dizer, tomando 2002 como uma eleição crítica em relação à normalidade do período 94 a 98. Duas eleições normais. Uma eleição crítica em 2002, no que eu concordo inteiramente com o professor Lavaredo. E agora, uma outra eleição crítica é, que produzirá, certamente, uma rearrumação no quadro partidário. Esta, esta reflexão sobre qual será possivelmente a realização o realinhamento, a reorganização do quadro partidário, eu não tenho nenhuma, nenhuma luz, não tenho. para mim é um nevoeiro. Não sei exatamente como as coisas vão se dar. Certas peculiaridades, mas são muito, são muito poucas, que acredito que serão mantidas, como, por exemplo... É, não creio que o Partido dos Trabalhadores vai desaparecer, não, porque é um partido muito identificado com um segmento da sociedade que, a ele, que aderiu a esse partido e não abre mão dele. Ele pode esvaziar, pode, como já sofreu, é, reduções significativas, mas só se desaparecer a sua base social, né? que é muito organizada, organizada pelo local de trabalho, né? A base social do PT é fundamental, olha, é organizada pelo local de trabalho. Bem, então neste particular, de, por favor, deixa acesa. É, é, neste particular, é, eu não tenho nenhuma sugestão, mesmo. A, eh, premonição a compartilhar com os colegas. Porém, há algumas questões que valem a pena ser consideradas. O que será o país, qual é o país que vai vir né, no próximo decênio, ao longo do próximo decênio? Porque, para isso, nós temos algumas indicações macro que nos permitem pelo menos saber dentro de que contexto esta nova organização partidária eleitoral vai ter que operar é, alguns anos atrás o IBGE fez uma projeção de que a população brasileira em 2030 portanto aqui a 10 anos praticamente será de 230 milhões eu tô arredondando, tô arredondando. É, em, em, em 2010, era de 190 milhões e algumas coisas. Será de 230 milhões. É isso que parece que a nossa população total será daqui a 10 anos. O que eu fiz foi projetar de modo conservador quantos desses dessa população será urbanizada, viverá em áreas urbanas, tendo em vista a porcentagem dela que vivia em 1910, 2010, 2010. Em 2010, a população urbana do Brasil já estava em 84%, correspondendo a 160 milhões de urbanitas. Mantendo 84% da população projetada, nós teremos 193 milhões de urbanitas. Nós talvez não, não sintamos diariamente o que significa 193 milhões de habitantes, porque a gente convive com 5 mil pessoas, no máximo, exceto o professor Lavareda, que faz conferências para multidões. Mas, à parte, professor Lavareda, nós não pensemos nem conversamos com mais do que isso. Então, os números parecem números mas não é gente, é gente. Não é? Com agenda de carências, com demandas, com desejos, ambições, é, é muita gente para administrar. A população economicamente ativa, em 2010, correspondia a 45% da população total, o que dava um total de 86 milhões de pessoas. Pessoas disponíveis para o trabalho. Em 2030, usando o mesmo critério, serão 104 milhões de pessoas constituindo a população economicamente ativa. Bem, isso são alguns dados, assim, meio básicos sobre o tamanho da população, urbanização e gente para trabalhar. Uh, poderia outras outros dados ser acrescentados, mas isso já dá um primeiro parâmetro de para onde nós estamos nos encaminhando, porque isso vai, vai acontecer ao longo dos anos. A cada ano virão levas e outras levas desses, dessas pessoas. O eleitorado. O eleitorado, em 2010, correspondia a 71% da população. Igual a 135 milhões de eleitores. Em 2030, mantendo 71% de eleitores, serão 163 milhões de eleitores. Agora, numa avaliação puramente prosaica e, e é, figurativa, nós sabemos que a população rural está sendo reduzida drasticamente. Portanto, a população, podemos imaginar que desses 173 milhões de eleitores, aí cerca de 84% no mínimo, sejam urbanitas. Não é? E, portanto, com pressão sobre serviços públicos, sobre a oferta de emprego, sobre... Poder de, de compra do, dos ganhos, da renda, dos salários. Sobre oportunidade de ascensão social. Medo quanto à descensão social. Violência. Dificuldades. O problema da contiguidade do contato, que ao mesmo tempo serve como fortalecimento de grupo e germem de violência de animosidade paradoxalmente tudo isso nós já podemos imaginar é, é o que o presidente ter verá se formando à sua frente mês após mês né? não vou mencionar número de sindicalizados, por exemplo porque mesmo baixo o número de sindicalizados em relação à população total em 2010, já era mais ou menos, em, 1900, em 2010, três vezes a Noruega. Nós costumamos achar que 9 milhões de sindicalizados, nada, diante de uma população economicamente ativa dessa. Realmente, nove milhões de pessoas e a gente para caramba. É muita gente né, organizada e, portanto, podendo ser coordenada em movimentos de apresentação de demandas. Associações privadas para fins não lucrativos, nós já tínhamos em 200.700 organizações privadas, não governamentais, com fins não lucrativos, ou seja, associações de, de pais de deficientes associações de, de, de, todo tipo, de todo tipo. Este número é resultado de uma pesquisa de três anos atrás, da, feita é, conjuntamente pelo IPEA, pela Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais e a Fundação Oswaldo Cruz. Né? Uma pesquisa extensíssima, extensíssima, né? Levantou não apenas isso, como levantou o um número de participantes, receitas, financiamento. É, é, é um, um enorme manual de aprendizado de Brasil não oficial, não estatal. Né? É o modo como a sociedade civil está vivendo. Nesse mesmo relatório, nós encontramos que... Associações de interesse, que é diferente. Associações de interesse. Né? Associação para defender a uva, ou os produtores da uva, melhor dizendo, por aí afora. Né? Eram 290 mil, em 8 milhões de quilômetros quadrados. Né? Que corresponde, Bom, se nós pensarmos em 30 pessoas, em cada uma das associações de interesse, 30 pessoas associadas. Né? Que é, modesto, que é modesto, corresponderia a 21% da PEA. E aí sim, eu, os 9 milhões eu botei em lugar errado. Os 9 milhões aparecem agora aqui. Em 2030, corresponderia aproximadamente a 9 milhões de pessoas envolvidas nas atividades, militantes, né? em associações de interesse. Aí já, che... já teríamos não a Noruega, mas Portugal inteiro, mobilizado, para um ter mobilizado. Bem, é neste contexto cru numérico que o novo governo encontrará pauta de demandas, pauta de apoios, pautas de oposições e diversas instituições, né? Que existem num país da complexidade do Brasil. E vai enfrentar isso num contexto internacional com duas características bastante. que tem, estão sendo bastante constrangedoras e de criadora de dificuldades para todas as democracias. Uma delas é a decadência da democracia representativa, que se manifesta não só pelo absenteísmo é, recorrente, embora haja muito debate em relação a isso, nem todos os países estão sofrendo o mesmo problema, com a mesma intensidade, ao mesmo tempo, mas, é, E sem, sem, uh, sem agilidade sem agilidade para responder a, a esse tipo de, de sociedade que está sendo criada no mundo inteiro e mais que particularmente no Brasil complexa com interesses organizados fora das organizações eh, partidos legislativos etc são os um grupos de interesse e até, mais recentemente, mais recentemente, é, algo que nos surpreendeu, e eu, eu acho curioso, que é, que, que, foi, que foi e que parece que, que está sendo aquilo que os nossos radicais democratas desejavam como democracia direta. Democracia direta é Twitter, é WhatsApp. Isso é democracia direta, gente, num contexto da sociedade tecnológica. Tem gente, tem democrata que não está gostando da ideia. Porque eu jamais gostei, e tenho escrito isso, tenho o prefácio, eu sou contra a democracia direta. Porque ela é mais do que qualquer outra, em primeiro lugar, que ela é privada. Né? Ela não está sujeita a contraditória. Você faz a coisa e pronto, cada um faz qualquer coisa. Né? É, é, o, é o, a internet que transforma a, a, a opiniões estritamente privadas em opinião pública. Não é. É a somatória de opção de outras coisas. É, é bom voltar ao Gabriel Tardi para entender direito o que é a opinião pública. Né? Lá, o, o, o difamado Gabriel Tarde do início do século XX. É, neste é, é, esta sociedade a, social, a democracia representativa está sendo é, está sendo assediada é, não só pelo volume de demandas é, cuja urgência é, conta, se contrapõe e teciona o ritmo normal de funcionamento de uma democracia representativa, as suas comissões, os seus prazos, as suas substitutivas, né? isso choca com a urgência com que os grupos de interesse, seja para o bem, seja para o mal, é, pressionam né? ao lado dos grupos, das associações de interesse, dependendo especificamente, é, cotidianamente, demandas muito específicas de benefícios específicos e custos difusos, que é o próprio das associações de interesses, né? de benefícios concentrados e custos difusos pela sociedade. Bom. Esta organização, democracia representativa, está sob é, atravessando um período que, na realidade, não há consenso entre os analistas se já existe no horizonte, se já existem no horizonte, sugestões de como revigorá-la, revigorá ou se, de alguma forma, vamos passar a conviver com. Formas de democracia que, periodicamente, são subvertidas por elas mesmas internamente, utilizando procedimentos que ela própria propicia. As constituições de todos os países são, de tal modo, gener generalistas nas né, suas proposições, que têm permitido, e é esse um dos dos exemplos dados dos livros da moda, como é que as democracias morrem, um dos exemplos mais frequentes é o modo pelo qual elas, é, elas é, substituem, digamos assim, né, a expressão da vontade popular, que é essencial na democracia representativa, por decisões é, burocráticas, políticos, é, coalizões, pequenas dentro do aparelho de estado das instituições estabelecidas no sentido de não ser ultrapassada pelos acontecimentos isso no melhor dos casos em alguns casos é simplesmente para aumentar os benefícios de alguns grupos em relação a outros ou seja a democracia representativa que nunca foi exatamente totalmente representativa isso era uma norma ideal em que cada uma delas na prática procurava atender está cada vez mais longe do ideal isto é o que está acontecendo hoje no mundo inteiro acabei de conversar e dando um exemplo a Finlândia o ano passado substituiu o seu regime presidencialista para o regime parlamentarista sem nenhuma sem nenhum é, é, con, concurso de uma votação popular foi uma decisão tomada legal legal tendo em vista as interpretações que o direito oferece né, as regras constitucionais assim como tivemos aqui em 2016 tivemos em 2016 é, a possibilidade de aqueles que favoreceram o impedimento Manifestarem que foi tudo dentro da lei. Seguiram-se todos os passos, todas as instâncias, o que não deixa de ser a prima e verdade. Porém, é bastante controverso que efetivamente as regras constitucionais tenham sido obedecidas no seu espírito. Então, esta possibilidade de distinguir entre a letra e o espírito da lei tem permitido que essa esse ato entre a essência da democracia representativa em relação aos representados, né? e o seu efetivo, é só efetiva administração esse ato seja crescente no mundo contemporâneo. E introduzo aqui um dado apenas é, nosso para que isso fique claro. É, a excepcional vitória do presidente, capitão da reserva eleito, é, que foi excepcional, corresponde, entretanto, a 40, é, 41% do eleitorado brasileiro. Portanto, do eleitorado. E 20 e poucos por cento da população inteira. Portanto, o chamado governo da maioria... É preciso ser, não ser entendido literalmente. Né? coisa que A ilusão que o segundo turno é, difunde, o é, governo da maioria, não é. Né? Nunca foi. Nunca foi. Né? E, e, às vezes, essa lei de Verger é, nos conduz, como acredito tenha sido o caso, especificamente, mas é uma crença, não posso provar, nestas eleições em que houve uma maioria esmagadora para a qual os dois candidatos não serviam. Sem mencionar o fato de que, nos candidatos que foram votados, sabe-se por epiderme, embora não tenhamos contado, quem votou contra o outro, não a favor de quem votou. Né? Ele, os votos recebidos tanto por um candidato quanto por outro foram, em parte, para ele, em parte contra o outro. Né? Então, é, é preciso é, que os eleitos não percam de vista que a maioria em nome do qual a Constituição lhes permite falar é uma maioria constitucional jurídica, não é uma maioria política. Não é uma maioria social, não é uma maioria econômica. Consequentemente, é preciso estar atento para a verdadeira maioria, através desses milhões de outros órgãos que existem. Associações não governamentais, associações de interesses, porque aí é que, está, aí é que estão os diversos componentes da maioria real do país e não apenas a maioria de um regime eleitoral porque a nossa maioria é de um é de um regime eleitoral um, contra o qual, aliás, eu me sinto cada vez mais, ou botando uma linguagem portuguesa correta, contra contra o qual é, o qual eu sou cada vez mais contra. Ou seja, entenderam? Eu acho que a não ter a não ter primeiro turno, onde ficava claro que quem era vitorioso não tinha maioria do apoio eleitoral, não tinha essa ilusão da maioria, ou um segundo turno com mais de dois candidatos. Com mais de dois, mais de dois, três ou quatro que chegaram, os três ou quatro. Eu, eu não sei, é, eu não sei se, é, se daria acesso, se não daria certo. O que eu quero dizer é que, na minha opinião, esta eleição de é, segundo turno, para ela é uma eleição que ilude quem assume o poder né, e desencanta os perdedores, né, que são sempre muito, muito maiores do que aqueles que ficaram satisfeitos. A outra... Desculpa, não, não posso. Você vai me não, mas não posso. Não posso. A outra... <risos> Então, eu vou pular rapidamente a outra, que tem a ver com o, o, a revolução tecnológica, quer dizer, o andamento da revolução tecnológica. Nós estamos entrando numa sociedade de automação. Eu botei isso aqui porque eu queria discutir com o Edmar, porque o Edmar acha que não tem problema. E tem um tremendo problema em relação ao emprego, a várias estratificação social, distribuição de autoridade. Esta... esta sociedade tecnocrática na qual o mundo já entrou, nós estamos ficando na rabeira, e os da rabeira vão ser copeiros, né, do, do pessoal se continuarem, e cria um problema, mas eu, eu vou pular isso, vou pular isso. É, para mencionar, é, se o, o futuro é esse, mas eu queria tocar em é, dois ou três problemas foram mencionados aqui, e sem o quê? Uma perspectiva em relação ao futuro seria... Não, faltaria alguma coisa. Uma delas tem a ver com o PT e uma... são coisas pontuais, mas que eu acho que é importante mencionar. É, que as eleições de 2016 tivessem... É, foi um desastre para o PT. Eu discordo e vou dizer por que discordo. É no meu livro, Democracia, se me permite eu citar Democracia Impedida. Eu discuto as eleições de 2016, e não apenas do PT, mas do PMDB, do PFTB também, e não apenas de 16, mas de 12. Tá? Que existe uma relação é, proporcional entre a oferta e demanda de candidatos. Então, você tem. Quanto, quanto maior o número de candidatos, que é um modelo típico, maior a probabilidade de você ter gente eleita. Isto é infalível em todas as eleições. É, não, é, em todas as eleições. Bom, nos prefeitos é, você tem 5.500. O que aconteceu em 2016 é que o PT apresentou 70% de candidatos a menos. Do que tinha apresentado em 2012. Então, não tinha jeito dele não, não perder, no mínimo, 50, 70% de coisa. De, Fiz os mesmos cálculos para o PSDB e para o PMDB. E ficou tudo direitinho. Eles continuaram a oferecer mais ou menos o que tinham oferecido e ganharam mais ou menos o que tinham ganho nas eleições anteriores. Então, eu acho que as eleições de 2016 precisam melhor, ser melhor investigadas. Não obstante eu concordar com a ideia que você colocou no quadro, de que o desgaste do PT vem de 2010, 2006. 2006, 2010 já foi menor, foi. não obstante isso, o 2016 precisa estudar melhor. Não, não me parece que, talvez, eu não, não deixei esse detalhe, tenha perdido exatamente as melhores, etc., mas no total, no macro, isso... A outra questão que é preciso, que tem a ver, é a legislação sobre cláusula de barreira. Sobre cláusula de barreira. Essa legislação que agora impediu, impediu é, partidos que não obtiveram 1,5% dos votos nacionais já, ele é que sabe disso tudo, é, em pelo menos, sendo 1% em nove estados, não tem direito a fundo partidário exceto. Isso vai não crescendo. Isso pela, pela, vai nos crescendo até 2027, se não me engano, ser necessário ter 3% dos votos nacionais, 2% em nove ou 4% dos votos nacionais, 2% em cada espalhado em, em nove estados, e, ou, alternativamente, 15 deputados espalhados em nove estados. O número 9 é o número mágico né, dessa legislação, sabe Deus por quê. Tudo bem, é, o que significa que nós vamos restringir necessariamente, o, automaticamente, numericamente, o número de partidos que participam da, das mesas as diretoras, das comissões, etc., etc. No plano, federal, no plano federal, isso pode vir a ser uma boa consequência, mas eu quero chamar a atenção dos colegas para as consequências, porque o complemento da legislação, da cláusula de barreira, para a Câmara Federal é o fim das coligações nas Assembleias Proporcionais é, Estaduais e na Câmara de Vereadores, não só na Câmara de Deputados. As consequências para a Câmara dos Vereadores e para as Assembleias Estaduais podem ser desastrosas. E aqui, de novo, eu peço ao amigo, ao presidente... Licença para me referir a um livro que publiquei chamado "A difusão parlamentar do sistema partidário" no início desse ano, que é um estudo exatamente dos chamados partidos nanicos, partidos de aluguel. Esses part... eu para não estender, eu fiz levantamento na aplicação de cada uma dessas legislações de exigência de e nas coligações, porque o que, o, que, o que acontece com esses partidos que não, com frequência, não concorrem à Câmara Federal, muitas vezes também não concorrem à, Câmara, à Assembleia Estaduais, é, ou, com poucos, ou concorrem com poucos candidatos, é, mas à medida que nós vamos descendo nas instâncias de concorrência, a presença dos chamados partidos nanicos cresce, cresce e está aqui sistematicamente os dados todos levantados, eles investem mais no sentido de número de candidatos, quanto mais longe do grande centro, quanto mais fronteira política do país lá está, porque não é racional para os grandes partidos disputarem uma Câmara, duas ou três lugares de vereador no interior de Picos, né? podendo investir e ver se conquista mais um deputado federal em São Paulo. Então, nestas regiões, é onde predominam as coalizões entre os pequenos partidos, que com frequência, regiões nas quais... Pequenos partidos são o PMDB, o PT, o PSDB e os grandes partidos, os partidos que levam. O que, é que eles fazem? Eles levam a competição eleitoral lá onde os grandes partidos não vão. E quebram com isso o oligopólio partidário para que tenderiam o sistema brasileiro se ficássemos em quatro, cinco partidos. E é nessas fronteiras que, atrás do. É, da competição eleitoral, vai a justiça do trabalho, vai a justiça eleitoral, vai a polícia, vai a justiça, enfim. E os conflitos que até então eram resolvidos por é, é, exércitos privados paramilitares são reabsorvidos dentro do, do, do sistema parlamentar e do sistema político. É um papel muito importante muito importante, que estes pequenos partidos, que não atrapalham em nada na Câmara Federal, bem, pelo visto, como só isso aqui, dois ou três partidos resolvem, não é? É, a maioria deles, é, esses partidos têm um papel crucial na incorporação de regiões às quais você mencionou, Norte e interior do Nordeste e Centro-Oeste ao sistema competitivo e dos partidos. Quem tem feito isso são os pequenos partidos. A impossibilidade de formar coalizões no nível estadual e sobretudo no nível municipal é um mau serviço à causa da institucionalização parlamentar no Brasil. É, essas são as considerações que eu devia fazer. Desculpe a todos pelo exagero, mas muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor eh, Vanderlei. Passamos agora ao professor Sérgio Abanches, que é doutor em Ciência Política pela Universidade de Cornell, Estados Unidos, e foi professor do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e é sócio sênior da Sociodinâmica Aplicada, comentarista da Rádio CBN e analista político. Em 88, formulou o conceito de presidencialismo de coalizão e foi incorporado ao nosso vocabulário político, com ecos mesmo no exterior. O conceito busca relacionar as implicações mútuas entre o regime presidencial, a estrutura partidária e o sistema eleitoral. Este ano voltou ao tema no livro... Presidencialismo de coalizão, raízes e evolução do modelo é, político é, brasileiro. Professor Sérgio Abranches, por favor. Obrigado, José É um prazer enorme estar É um prazer enorme estar aqui. Agora sim. É um, prazer, ops, é um prazer enorme estar aqui com tantas pessoas queridas e, e numa casa tão, tão simbólica, tão importante. E é difícil encontrar pessoas queridas que a gente continua querendo, né, depois dessas eleições. E, é, eu vou fazer uma, uma, uma análise prospectiva breve, é, e, e por prospectiva, portanto, especulativa, com muito pouca a base... Em, em números ou em pesquisa, até porque eu não tive nem tempo ainda de olhar direito os números dessa dessa eleição. É, e, e vou começar de onde o Vanderlei é, começou, sem, sem, sem repetir. É, é uma eleição crítica, e eu acho que ela é crítica num, num período de transição disruptiva, tanto global quanto nacional. Uma crise grave que não é apenas grave e normal, é uma crise que tem contida nela colapsos de várias é, estruturas da nossa da nossa economia que não retornarão, que não tem mais uh, como resolver. Uh, um, nenhum, nenhum país consegue ter sucesso na provisão de, de bens e serviços e, e qualidade de vida para a sua população, com um nível baixíssimo de competitividade, de inserção na economia global, de entendimento, das regras da economia global e de, e de, e de produtividade como como nosso. Ah, e, por outro lado, num ambiente global de enorme instabilidade, na qual a extraordinária facilidade com que o capital financeiro produz e, e, e, e destrói riqueza nos países, limita profundamente a capacidade dos Estados nacionais de manterem o atendimento as necessidades da sua população. Além disso, dissolve forças sociais e dissolve classes, mexe com a estratificação social. Como Vanderlei falou, isso já está em processo, já está em fluxo. Tem tem tem forças, tem tem segmentos sociais que estão desaparecendo e que vão desaparecer muito rapidamente com a, a robotização, com a mecanização a, das indústrias e que e forças emergentes que estão completamente fora tanto do jogo político quanto do jogo econômico tradicional, convencional. É uma sociedade na qual esses indivíduos estão por conta própria, porque eles não encontram mais proteção, nem na estrutura empresarial é, é, que existia no, no, antes, que era uma, uma estrutura, digamos, mais mais benevolente, porque mais rica. Né? Hoje são empresas muito mais enxutas e muito menos <risos> dispostas à benevolência com seus trabalhadores, e nem por parte do Estado. É uma sociedade muito insegura uma sociedade na qual a incerteza é muito grande e que portanto ela está propensa a agir politicamente e se relacionar com base em sentimentos muito primais muito instintivos e o que a gente está vendo eu acho que a única coisa que faltou é dizer que está acontecendo no mundo inteiro na na, na crise da democracia representativa com ênfase faltou com ênfase é, é que no mundo todo a polarização política que está acontecendo está ficando cada vez mais descarnada de, de conteúdo político tradicional e cada vez mais emocionalizada. E essa polarização despolitiza as eleições. E essa foi a primeira eleição, ela foi crítica, mas ela foi disruptiva também nesse sentido, foi a primeira eleição que a gente teve no Brasil que foi inteiramente despolitizada. Ela não foi uma eleição disputada em torno de questões fundamentais, nem de agendas. Apesar de toda a coisa do, do identitária, dos direitos civis, etc., que emergiu superficialmente por conta uh, do temor, das ameaças do, do, do candidato vencedor, o fato é que não se discutiu política nessas eleições. Se fez uma, uma eleição, basicamente, de confronto emocionalizado, que eu chamo de hooliganismo político. É a mesma coisa... Dos, ah, e não basta a vitória, é preciso de ir além da vitória para dizimar. Né? Então, você ganha no, no, no campo e depois a torcida sai e começa a massacrar a torcida perdedora, porque ela não tinha sequer o direito de estar, estar, em, estar em campo. Quer dizer, não se trata, evidentemente, de uma eleição, nesse desse aspecto, com o espírito democrático. É uma, é, uma, é uma eleição na qual, na verdade, a gente vai para campo com instintos muito pouco democráticos, muito, muito violentos. Então, portanto, quer dizer, é um, é um, é um contexto em que, em que uma eleição crítica que vai, vai é, desorganizar vai, e põe por cabo a um ciclo político que começa, é, de fato, em 94 e tem um, um pedaço dele sob o domínio do PSDB, e depois uma eleição crítica transfere esse, esse comando para o PT, ela se dá nesse contexto muito instável, cheio de incertezas e de, e de mudança muito rápida, com desafios muito rápidos, o que significa que a probabilidade, começando aqui a perspectiva, a probabilidade de qualquer vitorioso frustrar os seus eleitores, dado que as demandas, as agendas não estão claras, e elas são difusas demais, é muito alta. Portanto, a probabilidade de você ter conflito é, e descontentamento em relação ao governo, num contexto que ainda seguirá polarizado por algum tempo, porque as pesquisas mostram que elas estão avançadas, mais avançadas nos Estados Unidos, o que elas mostram é que o, a, a campanha eleitoral, nesses contextos de polarização que eles chamam de afetiva ou emocionalizada, é o, a campanha eleitoral exacerba esses sentimentos, ao máximo, eles chegam ao, ao máximo né, de radicalidade e de estreiteza, de concentração, de, de densidade na campanha eleitoral. Depois eles começam a arrefecer progressivamente, mas isso leva algum tempo. Ah, portanto, há um período aí que, na, numa eleição normal, após uma eleição normal, seria de lua de mel, é, numa eleição crítica polarizada desse tipo, pode não ser, pode pode ter conflito. Acoplado a isso, eu acho é, que nós, é, de fato, estamos vendo um processo de realinhamento partidário. É, eu, eu, a minha, é uma suspeita, é, esse realinhamento está em curso já há algum tempo, é, eu tô, comecei a, a, a analisar os dados agora, não tenho muito, mas eu trouxe aqui para falar só um dado, o Jairo fez com quatro partidos, eu fiz com cinco. É porque eu gosto mais de número ímpar. <risos> mas, mas você tem razão de que os quatro maiores partidos são os que é, controlavam o governo e a oposição dizer, e, a, e a coalizão, né? É, então, é, mas se a gente tomar os cinco maiores partidos eleitos, eu estou falando de deputados eleitos, não depois do troca troca da janela, da portinha, da rampa, né? Só, só eleitos, ou seja, quem o eleitor colocou na Câmara dos Deputados em 94 os G5, os cinco maiores, controlavam 70% das cadeiras, dos votos. É, teve um, o pico foi em 98, que eles chegaram a quase 80% das cadeiras, 79%. Depois foi caindo, em 2014 já eram 51%, em, 2000, em 2018 passaram a 41%. Os cinco maiores partidos. Ah, o tamanho médio da bancada desses cinco maiores partidos caiu de 72 para 43 deputados. Ou seja, nós temos um processo de aumento dramático da fragmentação partidária e uma redução do tamanho médio das bancadas em geral, que faz com que, além disso, que eu acho que é um componente importante, crítico dos realinhamentos partidários, que é o, des, o declínio acentuado de partidos que estiveram o tempo todo no poder. Né? Então, por exemplo, o Democratas deixou o G5 já em 2014, ele fez só 22 deputados, até melhorou um pouquinho nessa eleição. Agora fez 29, mas ele já havia deixado o grupo dos cinco maiores partidos é, em 2014. Foi substituído pelo PSD. O PSDB deixou o grupo dos cinco maiores partidos nessa eleição de 2018 com 29 deputados, foi substituído pelo PSL. A gente não sabe se o PSL é como como disse, eu acho que o Lavarida ou, ou foi você já já tô aqui. Me... Mas, enfim, a gente não sabe se o, se o PSL vai se transformar num partido orgânico, estruturado, como um partido de direita é, claro e com né, e, e, e capacidade de, de gerar mais candidatos do que um só para a presidência e, e passar a ser competitivo na disputa pela presidência. Mas o fato é que o ciclo PSDB-PT se rompeu e, e, esse, e esse ciclo acabou. Eu, eu, eu, eu, prospectivamente, eu não vejo possibilidade de nós retomarmos um ciclo de bipolaridade, de disputa bipartidária entre PSDB e PT para a presidência da República para o futuro. Além disso, o PMDB, como a Argelina havia mencionado, é, que era o pivô é, de todas as coalizões, o Democratas, na época, na era Fernando Henrique, teve um pouco também esse papel, porque ele era um partido grande, é, hoje é um partido, é, está ainda no, no, no, nos, nos cinco maiores, mas na rabeirinha, é um partido de de 34 deputados, quer dizer, é um partido pequeno, né? quer dizer, ele já não é mais o pivô obrigatório. Então, esse sistema que organizou governo e oposição, que, em que os dois partidos disputavam a presidência e os demais partidos formavam a coalizão, e isso equilibrava o processo democrático e o sistema presidencialista brasileiro, se rompeu nessas eleições, eu acho que se rompeu em definitivo. O que não dá para saber é se haverá um se o, se o Bolsonaro será capaz de inaugurar um novo ciclo, é, com, com novas características que equilibre esse jogo, ou se será apenas um governo de transição, um governo de transição ah, num processo que ainda é de realinhamento partidário. Como é que se dá o realinhamento partidário? Ele se dá pela década... O, o a primeiro estágio do realinhamento partidário é um estágio de desalinhamento partidário, de declínio dos de partidos. Aquele sistema partidário que era dominante, que conseguia conquistar a maioria dos eleitores, dos governos e da representação, começa a perder capacidade de fazer isso, começa a perder força e aí vão, vão desaparecendo alguns desses partidos, vão se tornando partidos pouco relevantes e aí nesse processo se organizam, abre-se um espaço, política não tem espaço vazio, esse espaço é ocupado por novas forças partidárias e aí se reorganiza o, o, o sistema. Isso já aconteceu na, na Inglaterra algumas vezes, já, já aconteceu na Alemanha duas vezes, está acontecendo agora tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, já aconteceu ah, cinco vezes nos Estados Unidos, enfim, já aconteceu várias vezes na França. É um, O processo de realinhamento partidário é um processo é, que, que mostra o desgaste material de um determinado sistema, e aí ele é substituído por outro. Mas é importante saber se nós estamos, se nós vamos entrar num processo de realinhamento, de, ou seja, de emergência efetiva de novos, novas forças partidárias, de reestruturação efetiva do, do sistema na, na, no próprio, próximo ciclo presidencial ou não. Porque se o próximo ciclo presidencial for de transição, tanto de, no, no processo partidário e continuar o realinhamento nas eleições municipais, e depois ainda houver mais desalinhamento nas, nas eleições de 22, nós teremos um sistema de instabilidade política muito, mais, mais, muito maior e risco para a democracia do que se esse sistema se organizar rapidamente. Eu uh, vejo os boqueirões, uh, os vazios que se formaram uh, nesse processo de desorganização partidária que culminou aí com 2018 sobretudo na centro esquerda e na centro direita, quer dizer, partidos que sejam capazes de equilibrar o jogo com uma certa é, competição entre eles, mas reduzindo os extremos e sendo capazes com, de gerar, gerar ações eficazes que também despolarizem a, a sociedade. Essa é esse é o cenário, digamos, luminoso. Esse é o cenário positivo, muito otimista. Né? disso se, fa se fazer rapidamente e a gente conseguir despolarizar e reorganizar e rearrumar, e ter uma oposição que comece a mostrar à população que ela sabe o que fazer nas se for eleita nas próximas eleições para resolver as novas frustrações que a nova presidência gerará quase que necessariamente para a população. Além disso, é claro que a gente tem, um eu vou terminar aqui, um último componente que precisa de saber precisamos de ver, com clareza, como é que ele se, se projetará no futuro? Que é o fato de, pela primeira vez, e aí eu acho que não tem comparação nem com Collor, nem com Jânio. Pela primeira vez, a gente tem uma, uma candidatura de direita que é explicitamente de direita em todos os seus componentes. Ela é de direita organicamente de direita. Ela é coerentemente de direita. Ela não é de direita porque a esquerda diz que ela é de direita. Ela não, não, ela é auto-intitulada, convicta, de, como opção de direita. Né? Quando o candidato diz, eu meu objetivo é levar o Brasil para a direita, ele não está fazendo uma frase de efeito, ele está fazendo uma afirmação é, convicta que tem a ver com a estrutura de valores que está compondo esse grupo e que teve eco na sociedade. Uma parte do voto é contra o PT, mas uma parte do voto sobretudo a parte do voto evangélico, da bancada, da, do, dos aficionados da bancada da bala, né, do, dos setores ruralistas, etc., é um voto convicto. É um voto se, ah, finalmente, a gente tem a expressão dos nossos interesses, das nossas convicções, dos nossos valores. Portanto, a, esquerda, a direita, pela primeira vez, se estrutura. Isso não é mal, isso não é mal, porque dá mais clareza às, às outras posições políticas. Não é, quer dizer, o o centro é sempre um, uma, um acidente geométrico, ele está ele, ele sempre entre os extremos, quer dizer, é o ponto central entre os extremos. Se os extremos se movem para cá, o centro se move, se ele se movem para cá, né? se, ele se, se ele se esgarça demais, o centro fica com muito problema, né? ele pode murchar, como murchou agora. Portanto, a constituição de forças mais centrais implica em definição clara de posições em relação a esses dois extremos, que estão ah, redefinindo o, polo, o, o sistema partidário. Então, o que nós vamos ver, provavelmente, daqui para frente, é, é exatamente isso. É um processo de consolidação de uma direita que nunca foi clara no Brasil, nunca se assumiu como tal. É preciso ver se ela tem sucesso. Ela é capaz de fazer uma série de retrocessos do, da nossa perspectiva, mas que atendem às expectativas de uma quantidade significativa da população brasileira, né, dentro da lei. Ah, e de reestruturação é, das outras forças políticas em virtude do, da, da emergência dessa nova força política e da redefinição do PT, da força pela esquerda. E pela primeira vez fora do governo, é, já obviamente não pode ser a mesma oposição que foi no governo Fernando Henrique, quando nunca tinha sido governo. Né? Quer dizer, o PT hoje tem interesses completamente diferentes daqueles do PT de 1994 e de 98, etc. O PT agora é um, PT, é um partido que foi alijado do poder. Teve uma presidente deposta e foi depois alijado eleitoralmente do poder. Então, é um partido que tem essas características que vão ser, tem que ser uh, anabolizadas lá no processo deles para poder uh, uh, se redefinir. Portanto, é a partir da redefinição desses quadros. Eu não, não creio que o PSDB, eu concordo com quem disse que o PSDB na minha, não tem chance de se reestruturar, Acho que o PSDB acabou, ele vai provavelmente se cindir, e se não se incindir, está afadado a ser um pequeno partido, cada vez menos expressivo, e aí, evidentemente, as novas lideranças mais expressivas vão buscar outros rumos. Mas, se eu tivesse que apostar, é a minha última frase, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que a gente está num, num, a gente está num processo... É, nós vamos passar nesse ciclo eleitoral aí nesse ciclo presidencial uh, Bolsonaro primeiro espero que seja o único é, nós vamos estar num processo de transição é, será um governo de transição num processo de transição uma transição é, digamos limitada ponto de vista brasileiro com a reorganização do sistema partidário etc e tal numa grande transição na qual nós fazemos parte também que essa ainda vai se prolongar, mas que ela faz efeito todo dia, vertiginosamente, vai mudando a pauta de demandas, vai aumentando e alterando o perfil das necessidades e das preferências da população. E isso, a, a democracia tem um problema de tempo, de velocidade, né, de ritmo, que ela vai ter que encontrar uma solução. Quer dizer, eu concordo, eu repassei, eu acho que eu li quase tudo sobre como é que a gente revigora a democracia representativa. E não dá espremendo um copinho de suco, um copinho de cachaça de suco bom. Né? Quer dizer, tem muita ideia, mas não tem muito consenso e nada muito sólido. Mas é claro qual, qual é o problema. Quer dizer, a democracia tem que se ajustar a esse novo modo de comunicação, de consulta direta, etc. Ela tem que encontrar uma forma de absorver isso sem perder as suas características centrais. E ela tem que aprender a acelerar seus processos decisórios para dar conta dessas demandas da transição, que são demandas urgentíssimas sempre. As pessoas estão desempregadas, estão sem assistência médica, estão sem seguro-saúde, estão sem previdência, estão por conta própria, e dizendo assim, "Pô, mas quem é que vai me representar? Quem é que vai dar a solução para mim? E a democracia, se não encontrar a solução, aí nós vamos para o um cenário mais pessimista. Mas é isso. Obrigado. Você tem cinco minutos para falar sobre o linha de colisão nessas circunstâncias. <risos> Olha, uma, uma frase só, quer dizer, o presidencialismo de colisão está é, claro, quer dizer, já agora, nos primeiros dias aí de presidente eleito, o Bolsonaro já está vendo que não é possível não ter uma colisão para governar um Brasil nem uma, um congresso multipartidário como o nosso, ainda mais fragmentado como esse, com bancadas médias, está certo? Quer dizer, o partido dele tem 10% na Câmara, 5% no Senado, ou se alia ou não governa, está certo? Dentro da democracia, evidentemente. Então, o presidencialismo continua sendo, coalizão continua tendo que ter, o problema todo é o método de como é que você vai fazer isso. Ele está fazendo um, um experimento, o Otávio o Amorim Neto e vários outros, tem, tem uma tese forte de que é, não é possível estabilizar a coalizão e o governo sem distribuir proporcionalmente os ministérios a força dos partidos na coalizão. Ele não está fazendo isso, ele vai fazer um ministério completamente próprio, sem consultar os partidos, atendendo alguns partidos até que não, não, não, não estiveram com ele. Né? Se a, essa hipótese de que a desproporcionalidade ou a não representatividade da coalizão no ministério é fatal, ele vai ter uma crise de governo. Se não for fatal e ele encontrar uma outra forma e lidar apenas com a coalizão, pode, pode conseguir coisas. Uma coalizão de bancadas temáticas, bala, bíblia, ruralistas, rural, etc., esquece que elas são temáticas, está certo? Quer dizer, se tiver 10% de cristão na bancada da bíblia e o resto tudo foi o fariseu, 10% não vota com a bancada da bala. Está certo? Quer dizer, então, não dá uma coalizão, é, pela pelo, pelo tema. Você tem que fazer coalizão com os partidos. Então, presencialmente de coalizão segue sendo. Agora, como é que ele vai resolver a equação? É a gente vai ver. Obrigado, professor. Obrigado. Você já... Professor. Edmar Baixa, é membro desta academia, é doutor em economia pela Universidade de Yale, foi assessor do Ministério da Fazenda na implementação do Plano Real, foi presidente do IBGE e do BNDES, professor da PUC-Rio e professor visitante da Universidade de Stanford, Colômbia, Yale e Berkeley. Atualmente é sócio-diretor e fundador do Instituto de Estudos de Política Econômica na Casa das Garças. É, membro também da Academia Brasileira de Letras, e em, é, publicou em 1974 né, um, um artigo chamado Belíndia, uma fábula que buscava apontar os contrastes da realidade brasileira e da má distribuição de renda. É, recentemente, em 2016, ele publicou é, Belíndia 2 fábulas e ensaios sobre o país dos contrastes. Este ano foi homenageado com o um livro de Belíndia ao Brasil, ensaios em homenagem a Edmar Baixa, uma coleção de 21 textos de autoria de conhecidos economistas. Pessoal Baixa, por favor. José Murilo, seu título é melhor, mas o título verdadeiro do último livro é De Belíndia ao Real. O que botei aqui? Eu posso ah, Eu ali o, o comentário que o Vanderlei fez diretamente a mim antes de entrar no não não é verdade trepe, que eu não aqui, preocupado com a revolução tecnológica na verdade eu acho que a minha é, relação com a revolução tecnológica não é de preocupação é de fascínio eu tô fascinado porque em primeiro lugar porque eu não creio que é um problema de emprego quantitativamente que se trata aqui é um problema do valor do emprego é é, o que a robotização e a inteligência artificial vai produzir não é um menor número de empregos, é que é, o salário real dos humanos é, vai se tornar ínfimo, vai ser o preço do robô que eles estão substituindo. E que, portanto, há uma tendência, essa revolução tecnológica, é, a produzir uma ainda mais extrema concentração de renda no topo da pirâmide social do que aquela que a gente observou de 1970 até recentemente nos países avançados. É? É, qual que é o fascínio com esse espectro? É? é que nós estamos realmente, pela primeira vez, com a possibilidade de suplantar o capitalismo. É? E foi nesse sentido que, Alguns meses atrás, né, quando nós discutimos a tecnologia aqui, a mesa de qual nós dois participamos, eu trouxe aqui o professor Richard Freeman. Né? O Richard Freeman, que produziu um, paper, um livro né, chamado The Citizen Share, em que ele concebe a maneira de lidar com isso, preservando o capitalismo, é tornar os trabalhadores. Né, é, intitular-nos é, é, é não somente a remuneração do trabalho, mas também uma participação na renda do capital. Não é? E é pela mesma razão que eu estou trazendo aqui em abril não é? É, um, o, o Glen Vale, que produziu um livro recentemente com Richard Posner é, chamado Mercados Radicais, não é? É, em que ele propõe uma solução, propõe soluções tanto Sistema eleitoral, né? torná-lo mais democrático, mais representativo, é, como propõe o um sistema para substituir? Ele dissocia o conceito de mercado daquele de propriedade, caracteriza a propriedade quase que como o Proudhon, como um, um, um roubo, né? mas na verdade caracteriza como um monopólio, né? e tem uma proposta radical, né? É, para democratizar a propriedade, não é? e assim realmente fazer a pro, tornar o, é, os mecanismos de mercado propícios a não mais concentrar a renda da maneira que é, tem tem sido feito. É? Então, eu estou fascinado com, a, com essa questão por para esse, razões para esse, para esse seminário que você está é, organizando, eu posso trazer 20 livros diferentes desses autores? Muito prazer. Bom, eu tenho que falar aqui sobre prospectos para a economia, economia. É? Eu realmente não tenho a menor noção de qual vai ser a política econômica deste futuro governo. Não é? Eu só quero um Fazer então uma perspectiva aqui sobre onde estamos e para onde possivelmente estamos caminhando. Né? É, é um fato né, que desde o, de 2014 né, é, até 2018 nós estamos com cinco anos né, de uma economia aqui nos dois três primeiros anos 2014, 2015 e 2016 teve a recessão mais profunda de sua história. Né? E depois, surpreendentemente, né? depois de uma recessão dessa magnitude, o que, a, as, o, que o passado nos ensinava é que, depois de uma recessão muito profunda, há uma retomada muito rápida. nessa tinha sido a nossa experiência, por exemplo, com aquilo que o Lula chamou da marolinha, da marolinha de 2008, né? E realmente foi uma marolinha. Não é? É, estagnamos em 2009 e crescemos 7,5% em 2010. Não é? É, dessa vez não aconteceu isso. Não é? tivemos, perdemos 10% do PIB em três anos e depois ganhamos 1% a cada ano em 2017, 2018. Não é? Portanto, nós estamos com uma economia é? é, semi-estagnada num contexto de perspectiva não somente demográficas em si mesmo, não é? mas um tema que o Vanderlei não mencionou, mas que eu acho que também é muito fundamental, é do rapidíssimo envelhecimento da população brasileira. É? A população brasileira, nós éramos um país jovem, não é? É, quando eu era jovem. Não é? Hoje em dia, nós já somos um país em assim, rápida transição. Não é? Quando eu tiver 120 anos... Não é? É, nós vamos ser o nono país mais mais velho do mundo é? É, a nossa transição só é ultrapassada em sua velocidade não é? pela China com é? a sua política é, de um casal ter um só filho é? então isso também eu acho que é uma problemática e eu creio que essa é a problemática digamos assim econômica principal que nós temos que lidar não é? o único legado minimamente favorável desses últimos anos foi que finalmente a gente conseguiu controlar a inflação e trazer os juros para baixo não é? hoje estamos com taxas de juros taxas básicas de juros é com níveis civilizados é? É, mas outro legado que é o um legado que realmente preocupa é o crescimento explosivo da dívida pública. Em 2014, a dívida pública era 55% do PIB, esse ano vai atingir 77% do PIB. Se tudo continuar na mesma tendência, desses últimos anos, em 2023, a dívida pública atingirá 100% do PIB. É, creio que muito antes disso os investidores estarão correndo para a saída. Não? Então nós temos pela frente não? realmente um desafio extraordinário não? do ponto de vista econômico, que é como fazer para deter esse crescimento explosivo da relação entre a dívida pública e o PIB, não é? porque, a continuar esse processo, nós vamos, inapelavelmente, não é? caminhar para um calote grego com todas as consequências sociais que nós vimos ocorrer. Minimamente, tá? aquele país pequenininho, não é? imagina nesse que o Vanderlei nos descreveu aqui, se algo daquele, um ajuste daquele tipo não é? for... Ter que ser implantado aqui é, no Brasil. Então, eu acho que isso não é. E está claro hoje, pelo menos para os, boa parte dos economistas, é? que o fator principal é? do crescimento é, exponencial da dívida tem um nome tem nome e sobrenome é? é a previdência pública e a privada. É, e que já leva 14% do PIB, já leva 50% do orçamento do governo federal, né? e que, se nós não fizermos nada, né? quando eu tiver 120 anos, vai levar 100% do orçamento federal. O governo vai poder fazer mais nada, a não ser pagar pensão é, para os aposentados né? de então. E essa, eu creio que essa é uma, uma, um grande complicador, não é? porque, se vocês olharem a trajetória política do Bolsonaro, não é? a trajetória toda dele sempre foi não é? de defesa dos interesses corporativos, é? É, primeiro é, das pensões dos militares, depois das pensões das polícias é, militares, e toda a votação que ele fez, eu me lembro de uma famosa votação lá em 1994, quando eu estava no Congresso tentando passar o plano real, né? teve uma votação de uma comissão mista do Congresso. E aí depois o Recupro veio me cumprimentar, falou assim, que maravilha, né? foi 9 a 1. Eu falei, não, foi 9 a 1, foi 10 a 0, o voto contra foi do Bolsonaro. Né? E eu tinha convencido os meus amigos do PT a irem tomar um café na hora da votação. É, então esse é o Bolsonaro o Bolsonaro é a imagem viva do corporativismo não é? É, e eu creio que essa é boa, explica da boa parte da dificuldade não é? É, o Onyx também entendeu? até hoje ele não entendeu não é, que é, os benefícios rurais não é, quando as pessoas não têm capacidade contributiva, não é? a menos que você vai querer deixá-los morrer todos com 60 anos, não é? quando não tem mais capacidade laboral, não é? você tem que ter um sistema de apoio financeiro para os velhos independentes da capacidade contributiva, ou seja, o seguro social, rural, é parte integral da Previdência. Não é? E o déficit que é, esse seguro apresenta, é parte integral do déficit previdenciário. Né? E a proposta do governo Temer, original, né? era razoável, né? é, foi totalmente desidratada no Congresso, né? e eu realmente espero que ela não seja votada, né? porque vai dar a impressão de que, né? Votamos a reforma do Temer, do jeito que o Congresso já a desidratou, o problema está resolvido, não está nem resolvido, está um décimo do que é necessário ser feito, é tá naquela proposta. Recentemente, o Armínio Fraga e o Paulo Tafner apresentaram uma proposta, dessa vez, primeira vez, uma proposta integral, completa, para resolver o problema de uma vez por todas. é? É, e há uma proposta é, parruda, não? A AFA está publicando um livro aí de 500 páginas sobre a sustentação da proposta, não? Eles estão aí em campo para tentar é, tentarem disseminar é, essa essa proposta, é, mas até agora não tem tido nenhuma é, reação é por parte do governo que enfim, é, parece que vai querer coisas picotadas. Né? Então, isso, sem um ataque né, frontal à questão previdenciária, que não é só um problema fiscal, é um problema de distribuição de renda também. Né? Paulo Tafner enfatiza muito o ponto, né? é, o... A, a empregada se aposenta né? depois da dona de casa. Né? O peão se aposenta depois do dono da fazenda. Né? O nosso sistema previdenciário, de alto a baixo, é um mecanismo de, de concentração de renda. Né? É, e, então, eu digo que a questão que eu acho que é central, né, que vai definir é, o nosso futuro, é se nós vamos ter uma proposta apresentada ao Congresso e votada o ano que vem, né, que, de fato, traga uma perspectiva de queda da relação dívida-PIB, junto com a abertura, né, dado o teto de espaço, para que outros gastos não, além dos previdenciários e do pagamento de pessoal, não, possam ser feitas pelo governo, especialmente na área social de investimento de infraestrutura. Não. Então, enquanto pairar esse espectro não, desse crescimento insustentável da relação dívida-PIB, não há como esperar, não, é, independentemente da, entre aspas, solução do problema político através é, das eleições é, para assegurar é, uma retomada vigorosa do investimento privado. Quem vai investir no Brasil não? sabendo que tem a possibilidade de um calote, calote grego daqui a cinco anos? É... Então, acho que nós estamos numa verdadeira encruzilhada é, ou há uma, é? uma concentração por uma iluminação miraculosa é? É, do governo entrante, é? da centralidade, da importância de gastar seu capital político é? na reforma da Previdência é? e, com isso, criar a perspectiva de uma é, queda da relação dívida-PIB, é? e feito isso, não é? eu acho que esse país está pronto para retomar o crescimento, não é? porque tem as oportunidades de investimento, estão aí, não é? se não houver perspectiva de calote. Não é? É... E... e, dada a recessão que tivemos, superado o problema político, não é? nós devemos... Falsamente, sem fazer nada, né? somente utilizando a capacidade ociosa criada nesses cinco anos, né? crescer 3% no ano que vem, 3% em 2020, né? é, ou até mais. Né? É, então, e a partir daí, com, é, uma, a, com as, as outras reformas entrando em vigor, né? não sei, acabou de ser nomeado o novo ministro das Relações Exteriores. É uma tragédia, não? Eu imaginei. É. Acabou? Acabou. Isso é a tragédia. É. Ernesto Araújo. É. Quem, quem, quem? Ernesto Araújo. Diz que é, é, toda, tudo isso aí de você fazer um... Boas relações no mercado internacional, a invenção do marxismo cultural. O PT é um partido terrorista e que tem que se alinhar imediatamente com o Trump e fazer uma política de alinhamento definitivo. Vai mandar até. O que ele pensa sobre abertura? Você sabe não, porque o alternativo que estávamos discutindo era o Graça Lima, que eu achei que ia ser uma maravilha. Ele é contra a abertura. É, mas é de carreira ele. Mas qual carreira? nos últimos cinco anos aí eu tenho feito uma campanha aí não é como uma... abertura, como a mãe de todas, as... mãe da mãe de todas as reformas, né? então estava esperando que além de dessa... uma vez resolvido o problema é, da da dívida, nós poderíamos partir para uma abertura da economia, né? Então, eu diria que a minha impressão é que, terminando aqui, para a gente poder debater um pouco, que a equipe econômica, né, apesar de toda a sua inexperiência, né, é extraordinário, né, como o Paulo Guedes, que nunca terminou lá, tem escolhido uma, uma equipe que também nunca esteve lá, e não tem ideia do que, que é, é lidar com o Congresso, lidar com a burocracia, né. enfim. Apesar de toda essa inexperiência que é demonstrada cotidianamente pela, é, pelas entrevistas, né, eles têm consciência dessa questão do crescimento da dívida PIB. Né. O grande é, ponto de interrogação é se a liderança política vai negar tudo o que foi, tanto o Bolsonaro quanto o Onyx, né, é, e apostar... É, é numa numa atitude reformista da previdência ou como eu acho mais provável vão apostar na sorte vão apostar que vão dar sorte e se optarem por essa segunda alternativa acho que a única questão é saber quanto tempo o mercado vai lhes dar né? é, antes de começar a correr para a saída sabe que a economia é a ciência do desalento e, portanto, é em desalento que eu vou terminar. Muito obrigado. Temos alguns minutos para perguntas. Eu queria ouvir um pouco a opinião dessa ilustre mesa é, no seguinte sentido. No meu entender, eu sou uma pessoa que me informa por jornais, eu sou bioquímica, não sou da área né, de ciências políticas, nem de ciências humanas. E é, eu tenho a impressão, assim, do meu ponto de vista, queria perguntar para vocês se até essa questão do Bolsonaro, se não é uma jabuticaba. Quer dizer, por que eu pergunto isso? Porque eu fico imaginando uma pessoa que congrega né, as características dele, que uma pessoa como ele dificilmente, com esse discurso, com essa postura, seria eleito presidente nos nossos países irmãos, como Chile ou Argentina. Uma pessoa que propõe, fala da ditadura. Eu não consigo imaginar os nossos colegas, nossos irmãos argentinos escolhendo uma pessoa com esse perfil consigo imaginar o que, é que a gente está falando de um movimento que o mundo está indo a direito, mas uma pessoa como ele que, assim, joga no lixo os direitos humanos, dificilmente tem uma passagem pela Europa onde, então, assim, que, quem é essa pessoa, entendeu, que a gente essa é, já buscava, essa pessoa que a gente né, vai ter como presidente, que consegue congregar, tudo de ruim entende, que, que, ah, eu não sei se é uma leitura, o que, que, que, tá, que a gente criou uma pessoa que não, tem, não teria espaço nos países latino-americanos. Uma pessoa que não tem espaço, eu imagino, na Europa, eventualmente. assim Meu Deus do céu, eu fico muito desesperada. Eu, eu, assim, me sinto realmente um conflito, né? assim, uma revolta assim, interna, né? que acho que muitas pessoas, eu percebo, como eu... É, é uma violência interna nossa, entende? O a gente vai fazer com essa energia, com, essa, com esse desespero? Né? A gente não, não, não, não toca a melhor... sua assim, violência, não vou externar a minha. Mas a minha violência está dentro de mim, o que a é gente vai fazer? É, antes da resposta, é, Elisa, o... é, até que horas nós podemos ir? O Marcos? Hein? É, é, é. é. é. é. é. é. Ok, okay é. obrigado. Eu, eu, eu, quem quer responder? Você. Não, eu sou. Eu não, dou, você... eu não... não, ela não perguntou para mim. Não... Eu para mim. Perguntou para mim mesa. Você, você está mesmo respondendo ela. Vocês podem não responder também. Não não, não, não, eu quero ouvir o Zamburino falar. Acho ótimo. Não, pe... Depois de vocês. Depois daí eu faço o resumo. Ah. Vamos lá. Ah. É Sérgio. O, o, quando a gente fala que é uma tendência, a, tem, tem, né? a Polônia elegeu da direita, a Itália foi para a direita, a França foi para a direita, foi para o segundo turno, a, os Estados Unidos elegeram Trump e a, a né? hum? Hungria. Hungria, Turquia. Tem esse processo. Agora, não claro, e, que, por quê? Quando a gente fala de uma tendência global, a, cada uma dessas desses pontos aí são manifestações locais que tem a ver, sim, e aí é uma jabuticaba, como você está falando, tem a ver com as características locais. A, a eleição, tal como ela se configurou, é, em que todos entraram nela, imaginando que iam no final ia ser uma disputa entre o Alckmin e o PT, e, e o Ciro achava que podia ser entre o Alckmin e ele, né? e a Marina entre o Alckmin e ela, na verdade, todos eles achavam que ia ser novamente uma eleição na qual o PSDB estaria, e o PSDB não estaria, né? já estava já meio que os, os dados jogados ali. Então, quem expressa numa polarização emocionalizada dessas, com um contingente é, de pessoas... Porque o Brasil ele teve um movimento duplo, né a gente abriu as liberdades conquistou novos, novos, no, novos espaços, é, criou novas identidades, incluímos negros, incluímos mulheres, fomos, fomos, fomos fazer esse processo de abertura, e ao mesmo tempo, na base da sociedade, foi se formando um contingente evangélico pentecostal extraordinariamente conservador e avesso a tudo isso, radical. Seja, não é que eles não são... Conservadores, a maior parte dos presbiterianos também é, dos batistas, etc. Mas radicais dessa forma, como são os pentecostais, é muito diferente. Eu conheço bem a igreja protestante tradicional. Ela não é assim. Então, esses dois, esses dois, esse movimento provocou aqui uma onda emocionalizada e muito radical que encontrou ecos nos militares que estavam ressentidos com a Comissão da Verdade, você vai somando os pedaços que se juntaram num mosaico bolsonarista. É um mosaico, ali tem gente, tem, tem, coisa, tem, tem muita coisa. Né? E, e, e aí a campanha exacerba esses sentimentos, ele começa a filtrar os mais violentos que são exacerbados pela, pela rede social. E tem um momento dessa polarização, é o seguinte, você só se comunica com os seus e eles só se comunicam com os deles. né? E aí você cria esse clima de eu amo nós e detesto eles, e esse jogo de amor e ódio domina a eleição e permite a eleição de qualquer um, como como permitiu. O André, quer dizer, eu sinto mesmo os pontos que você. Né? Como é possível que o país tenha eleito né, um personagem que em nenhum momento, ao longo de toda a sua vida, tenha demonstrado, ter estatura para representar o Brasil. E Certamente, nós todos e muitos outros analistas ainda vamos dar tratos a bolas, como foi composto este mosaico de que falou o Sérgio. Até porque... É possível que partes desse mosaico rapidamente o abandonem, né? porque foi uma coisa de conjuntura muito, em parte, em parte contra não sei quem, mas em parte em função de alguma esperança que será frustrada, porque aqui é que me parece, eu não sei se é de, me acompanha ou me corrige, é, a equipe que existia inicialmente é o exército de Branca Leone era o clã Bolsonaro e mais o Paulo Guedes ao longo do tempo criou-se alguma coisa que não sabemos como é que foi mas o fato é que venceram porém o problema é governar eu tenho a impressão que o clã Bolsonaro e o seu principal líder tem consciência de que eles não tem capacidade de governar. Por isso, estão terceirizando o poder. Esta nomeação de super-ministros é uma forma de, de você abrir mão da responsabilidade de tomar decisões que são incapazes de tomar. Porém, isso, isso não dá para, para continuar e, se em algum momento, vai obrigar, porque vai haver choque, vai, já está havendo choque, né? com tantos supers, né? não tem lugar para dois super-homens. Né? É, tinha só tiveram que inventar a super-moça. Né? Mas é, a minha impressão é que é esse mosaico básico, é, que, aliás, não, não é fonte de política, é apenas de apoio. Alguém tem que tomar decisão. Esse mosaico, na medida em que não sejam favoráveis, este mosaico tende a ficar bastante esgarçado. Com isso, a minha impressão é que o governo, o governo vai ter muito mais tempo de menos tempo de graça do que tiveram os anteriores, seis meses, etc. Ele já está entrando com derrotas. Já está entrando com derrotas. Agora, olha, olha só, na minha pesadelo, meu pesadelo acordado, é, se esta coisa ficar de tal modo óbvia para o mundo inteiro, para o país inteiro, aqui dentro, que este grupo central, que tem autoridade, clã, o clã, não tem condições de governar, o que é que vai acontecer? Constitucionalmente, o máximo que pode acontecer é que ele seja destituído. Porém, constitucionalmente, ele vai ser substituído pelo general Humberto Mourão. Ah. Ah. Ademais, o movimento que ele vem fazendo, que é de blindagem, se assim brindando, de trazer elementos das forças do exército para dentro do governo, que parece algo sei lá, do ponto de vista deles, favorável, etc., é, pode virar um problema seríssimo de envolvimento de grupos diferentes dentro das forças do, do, do próprio exército. Ou seja, eu, não só ele não tinha capacidade de estar, de assumir essa posição, como está mostrando que não tem. Se isto isso vai durar quatro anos, eu acho que não dura. O que vai acontecer? Não sei. O que pare... Dentro da Constituição só pode acontecer ou pior, que é ser substituído pelo atual vice-presidente. Então... Antes de dois anos, pode ter, de dois ter anos pode ter outra eleição. Ah, pode, pode ter outra eleição. Ah, se for antes de dois anos, pode ter outra eleição. Aí... Vamos ver se os 80 generais que já estavam lá dentro vão aceitar que ocorra isso, porque já tivemos a advertência né, de que há certos limites que os generais, os bolsões sinceros, mas radicais, que voltaram à tona, em né, 64, é, têm como limite que não pode acontecer. Então, é, é, é, estamos... É, do ponto de vista analítico, cheio de nuvoeiros e, e sentimentos, eu estou muito preocupado com, com você, porque eu não vejo nada favorável em lugar, em lugar nenhum do mundo. Ainda veio o Edmar falar dessas coisas. Já viu que a nossa ciência não é a de vocês. <risos> Eu tenho uma pergunta também que me, me, me diz a Como é que a gente pode tirar lições do que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos e o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui? Obviamente, o extrato que elegeu o Trump e que fez o Brexit não parece ser o mesmo extrato que está fazendo com o Bolsonaro, que fez o Bolsonaro seriam os evangélicos, os militares, lá seria mais o pessoal descontente com... Enfim, não tem mais indústria o cinturão da Ferrugem, na né? Inglaterra, a população rural que ficou meio perdida no mercado comum. Então, ah, o que, que a gente poderia... Será que tem alguma lição e alguma perspectiva que a gente pode eu sou você amanhã, obviamente que o Brasil não é os Estados Unidos, o país funciona sem o governo central, obviamente, mas tendo em vista isso, existe algum espelhamento, e agora com todo esse alinhamento explícito do Bolsonaro e do Trump, existe alguma coisa que a gente possa pensar em termos do que, que vai acontecer com nós, com vista do Está acontecendo. Eu tenho amigas que moram nos Estados Unidos que escrevem: Olha, isso que a gente está vendo, está vendo aí agora, a gente está vendo aqui há dois anos. Isso é uma coisa real? A gente pode ter um eu que estou você, vocês? Isso é como você. Scotnino, eu sou que morou lá. Não, não. Eu sou historiador. Como isso aqui? Não, não. Sérgio. Eu vou vocês dois. Sérgio. Sérgio. Olha, o, o Trump também foi eleito com um o mosaico. Só que lá as coisas são mais organizadas no ponto de partidismo, na Não está ligado, é. E, e... e o que está acontecendo agora com o Trump, nessas eleições intermediárias, é que esse mosaico começou a se desfazer. Ele está produzindo insatisfações. Ele está produzindo insatisfações não só nos setores independentes, que, que como aqui, oscilam entre um polo e outro na disputa eleitoral. Né? Tem um pedaço do eleitorado que votou, que elegeu o Bolsonaro, que elegeu Dilma, Lula e Fernando Henrique, que é o que é o eleitorado volante. Né? Ah, mas mas em, em, em setores de. Que, que, que eram mais arraigadamente conservadores e, e republicanos. Né? O, e tem razões para isso. Por exemplo, no, no, no que diz respeito ao, ao, ao corredor da ferrugem, uma das coisas que o Trump prometeu foi retomar a economia do carvão. Retomar a economia do carvão, obviamente o Bolsonaro pode fazer uma coisa similar aqui, com muito mais facilidade do que ele, o Trump lá, porque dependia, obviamente, da decisão dos estados, e os estados não acompanharam a decisão do Trump. O resultado é que esse ano de 2018 bateu o recorde de todos os anos anteriores, to, toda a série, de desativações de termoelétricas a carvão nos Estados Unidos. Quer dizer, apesar dele ter prometido reto, reativar a economia do carvão, a economia do carvão, na verdade, ela está morrendo, está nos seus últimos momentos nos Estados Unidos. E, evidentemente, aquelas pessoas todas que tinham esperança de que ele fizesse isso, é, estão desgostosas com ele, estão, se, nesse momento, deixando de votar. No caso do, do corredor da Ferrugem, no cinturão da Ferrugem, aumentou muito a, o não voto lá. Em outros lugares, eles estão mudando para outros candidatos. Quer dizer, então, é, é, certamente, a frustração a gente pode esperar. Por outro lado, também, certamente, a gente pode esperar, eu acho, é, com, concretamente, que algumas medidas de conservadorismo, de mudança, nos padrões que vinham sendo observados de convívio social, etc., serão feitas é inevitável. Né? Então, não, não, ele não é exatamente igual ao Trump, mas ele ele faz parte de uma e, e essa coisa do alinhamento com o Trump, ela ela ela bate de frente com a com as, com as ideias do Paulo Guedes de abertura da economia, né? Ah, e do próprio Bolsonaro, que diz que a gente tem que fazer comércio com todo mundo, independentemente do, do viés ideológico. Né? Se você vai fazer alinhamentos... E tem outros aspectos ruins, por exemplo, o, eu sei que a, a, a, o Trump gostaria muito, por exemplo, que o Brasil fosse a cabeça de ponta da solução forçosa do, da situação na Venezuela. Né? E eu morro de medo disso, porque os militares venezuelanos são muito mais bem armados que os nossos, né? Zé. há muito tempo que eles estão muito mais beleza, eles ganham bem e são armas e por isso é que sustentam o maduro porque senão já teriam abandonado mas é, tem uma série de consequências é, e de fato há uma, há uma, há uma afinidade de pensamentos é, entre eles que são aspectos é, que a gente não estava acostumado aqui no Brasil mas que são parte da sociedade tanto americana quanto brasileira eu, eu acho que isso é que a gente vai ter que mergulhar para entender é menos o fenômeno Bolsonaro e mais as pessoas que se dispuseram a votar nele em nome de determinadas aspirações. Mas o Trump não tem a vantagem que a economia está crescendo? O Trump tem a vantagem que a economia está crescendo e pela primeira vez ele descobriu que não é só a economia. Inclusive que agora, nos últimos resultados das eleições, ele perdeu mais. Tá? Porque lá é demora a contar, né? não é como aqui. Mais alguma pergunta? Quem? Ah. Por favor. a dívida com uma política de tocar a inflação, deixar a inflação correr, é uma alternativa mais fácil, menos dolorosa do que o calote grego. É uma... Uma lição que os políticos brasileiros aprenderam com o fracasso do Plano Cruzado né, e que favoreceu a implantação do Plano Real né, foi que combater a inflação era popular. Né? Nós tínhamos, quando terminamos o período militar, né, combater a inflação era uma coisa de direita, né? era igual a roxo salarial, né e, de repente, apareceu um plano, plano cruzado, que era o contrário. Né? Você conseguia combater a inflação e subir o salário. Né? Só que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Mas, obviamente, não, eu acho que a reação popular contra uma aceleração da inflação é extraordinária. Boa parte da queda é, da popularidade da Dilma se deveu ao fato dela ter deixado a inflação ir para 10%. Né? Então, eu, eu duvido muito, não é? Bom, obviamente, com o, o Guedes, jamais. Não é? É, isso vai ocorrer porque ele é totalmente ortodoxo quanto a essa situação. Não é? É, então, eles precisariam tirar o Guedes. Não é? É, e se tirar o Guedes e colocar alguém lá... Não é? Tem que... Também não. não, mas a questão do calote, você não dá o calote, os gregos não. Certo? Nós já demos o calote, o Sarney deu o calote, que é? foi uma decisão consciente. Não é? O calote se impõe não é, nesses mercados globalizados que qual o Sérgio estava se referindo não é? Ele se impõe pelo fato de que todo mundo corre para a saída. Não? É? É, vai vai ser difícil, né? Quer dizer, na hora que todo mundo correr para a saída, quer dizer o quê? As pessoas param de comprar a dívida do governo né? e vão querer correr para o dólar. Né? É, aqui a gente tem uma vantagem, entendeu? Quer dizer, mesmo houver uma corrida desse tipo, né? desde que o Guedes não faça essa maluquice que ele está ameaçando, né? antes de resolver o problema da dívida vender 100 bilhões das reservas. É. Então, primeiro resolve o problema da dívida, aí pode vender 100 bilhões de reservas. É? Se o Guedes, se, sem ter resolvido o problema da dívida, vende 100 bilhões de reservas, aí realmente vai ser uma maluquice. É? Então, a questão tem que ser enfrentada. É? Todos os países que é, cresceram e se desenvolveram, o fizeram com respeito à dívida. Né? Dívida pública é uma coisa sagrada. Né? Por quê? Porque ela é a poupança das pessoas. Nós vimos isso com o Collor. Né? De repente, vamos assim, vamos fazer um, atacar os marajás. né? chega lá e tira a poupança de todo mundo. Entendeu? Então, não tem jeito. Quer dizer, a dívida está nos nossos bolsos. Ela tem que, nós temos que Conseguir agora, não é um problema insolúvel. É, é, é plausível, dentro das perspectivas que a gente tem. Não é? Com um governo que faça as políticas sensatas. Não é? Manter a taxa. A taxa real de juros, hoje, a curto prazo, está 2%. Não era 20% lá atrás, quando a gente pôs no plano real. Então, as pessoas ainda estão acreditando. É? É, e, e a questão que nós precisamos é pegar esse, colocar a perspectiva de que vamos reduzir a dívida. Tem medidas concretas, não precisa né, ir a ferro e fogo para resolver o problema, entendeu? como teria que acontecer depois da crise. entendeu? Nós não temos uma crise ainda. É? As pessoas estão comprando. Não? estão comprando papel todo dia do Tesouro é? É... então o que, você tem que, o que você tem que fazer é convencer as pessoas de que você está numa trajetória estou aqui imitando o nosso Amerelles, é? numa trajetória <risos> em que vai continuar crescendo o ano que vem, por exemplo, não vai crescer só com o retorno da Petro, só com o dinheiro da Petrobras não é? o um negócio das reservas, e mais o retorno do BNDES, vai ser suficiente para cobrir o déficit de 2%. Então, o ano que vem vai dar uma folga. Então, não é imediato, o que você precisa é dar a consciência que as pessoas olha, nós temos aqui uma política de médio prazo que é consistente com isso e fazer as pessoas acreditarem, e é possível. É quando nós o plano real, as pessoas acreditaram naquela maluquice da URV. Né? Que realmente aquilo ia parar a inflação. Nunca tinha sido feito desse jeito. Né? Mas na hora que a gente estabilizou a inflação em URV, né? e aí transformou o RV no real, as pessoas falaram: ah, a inflação acabou. Né? Acabou mesmo. Né? É uma questão, tem um pouco de criar um mecanismo em assim, que as pessoas confiem em você. Não sei como é que vai ser possível confiar nesse governo, é, mas, pelo menos, na área econômica é possível. Entendeu? Fazendo isso não é entendeu, tão custoso assim. O custoso vai ser ter a capacidade política de atacar não, os grupos de interesse, não, que estão por detrás desse déficit imenso da nossa previdência, especialmente da pública. Mas o que, que implica isso? Não é que Você tem que aumentar as alíquotas, não somente de quem está trabalhando agora, mas de quem está aposentado agora também. Então, tem, tem custos a serem impostos, e nós, funcionários públicos, entendeu, aposentados. Mas é, é, isso é, é um custo... Entendeu? Que você consegue vender para a sociedade como sendo equalizador. Mas precisa ter boa vendagem. Não é? tá, por favor, quem é? Levante-se, por favor. Ah, ah, ah, Fala mais alto. Por favor. e gente a, a oposição tem como ter ou com A Deus ah, acabou de expulsar o correspondente da CNN lá da Casa Branca ah, ele ele ele faz isso não, não, não teve é, impacto necessariamente pelo menos eu não vi nenhum estudo mostrando que tenha havido impacto essa atitude dele né? a imprensa continuou fazendo o papel dela de vigiar o Trump, de dizer o que está fazendo errado, etc. E tal, e se uniu, por exemplo, nessa na defesa do jornalista que foi perseguido pela Casa Branca, né? Ah, mas, é, evidentemente, que isso aí é uma, isso muda é a relação do poder com a imprensa. E essa mudança na relação do poder com a imprensa reduz a transparência, né? Quer dizer, a imprensa tradicional, a grande imprensa New York Times, a CNN, o Washington Post, não conseguem saber conversar com o presidente fazer a ele as perguntas é, incômodas que todo jornalista precisa de fazer. Eu recebi instruções para ouvir mais uma pergunta e encerrar a sessão, por favor, Gene. voltar para coisa da previdência, principalmente que você acabou de dizer que a previdência pública é que é o, o problema. Eu, você está incluindo no caso militares, Congresso, judiciário, na previdência pública. Professores, claro. Professores. Nós. Porque é, porque são grupos muito <risos> fortes e que o Congresso, eu acho que é muito difícil passar. E eu gosto de lembrar sempre que reforma da Previdência é difícil passar em qualquer sistema democrático, inclusive o mais antigo. E eu dou um exemplo que a da em 79, levou seis anos. Na verdade, o um ministro mandou uma reforma da Previdência, ele teve que tirar, tal foi a reação do Partido Conservador, e refazer, mandar de volta, e só foi aprovado em 86. E não era necessário mudança constitucional. Era uma aprovação simples. E o sistema de transição só terminava em 2002. Em 2000. No ano 2000. Então, teve 14 anos de transição. Então, eu acho que a questão política é muito muito complicada e não é só no Brasil no Brasil complica mais que é reforma constitucional é emenda constitucional tem que ser aprovada duas vezes em duas casas e enfim e eu acho que com o Bolsonaro se incluir a previdência pública é que não sai mesmo nada né e aí eu lembro o seguinte o Fernando Henrique fez uma previdência é, não muito grande, mas andou um pouco no setor privado. Lula fez também, não muito grande, mas no setor público, eu acho que andou um pouco. Enfim, eu queria saber, assim, que você disse, tem que, tem que ser uma previdência radical, uma mudança radical. E que medida, se você ficar na paralisia, porque a radical é muito grande, em que medida é possível fazer alguma coisa... Escalonado. Olha, a, a proposta Fraga Dafna, né? Ela é inteligente desse ponto de vista também, não? Né? É, ela tem uma emenda constitucional, mas o único objetivo da emenda constitucional é desconstitucionalizar a previdência. Pois é. é. E depois são três projetos de lei complementar, não é? um para previdência privada, é, outro para previdência pública e outro prevendo essa mudança estrutural que o Guedes tanto fala, mas da maneira maluca que ele diz, não, que quer instituir progressivamente, para as novas gerações, o sistema de capitalização. Hum. Uma, além de um sistema, junto com o sistema de capitalização, uma renda mínima do idoso. Hum. Então, ela... Eu, eu obviamente, ah, não tenho o Fernando Henrique aqui né, para fazer a condução política é que ele foi capaz de fazer do plano real. Né? E, Certamente, é, a questão é como é que essa liderança política que está aí entendeu? vai se convencer, eu acho que só vai se convencer na hora que o mercado disser para eles, entendeu? Tchau e benção Bom, é, acho que estamos na hora de encerrar. Imagino que todos estão satisfeitos com essa injeção de otimismo que nós, que nós tivemos aqui, hoje. É, mas é preferível essa, é preferível esse realismo, né, a qualquer ilusão a respeito do que nos espera. Eu, eu não quis falar, mas se eu tivesse falado ia piorar as coisas. Né, agora. É, agradeço muito a todos os nossos, aos nossos expositores agradeço a presidência da Câmara. Hein? Ah, bom. É, eu termino depois. falo. É, agradeço também muito a, a Gabriela pela pelo apoio, a deus a casa e a todos os que nos deram a honra de aqui comparecer. Vai para o site? É, claro. Então vai para o site. Foi transmitida online? É. Tá. Bom, isso né, é ótimo, pelo menos né, poderá atingir um público bem mais amplo. Então, muito obrigado a todos. Há uma caneta perdida aqui, que não. não... Alguém que já desistiu. É... Bom, muito obrigado a todos e até um a próxima.